Bem-vindo aos dias de jardim, o meu nome é Rui Pereira, eu sou comercial da IHT. A IHT é uma fábrica portuguesa que se dedica à produção de decks compósitos, que dá para pavimentos, revestimentos e para vedação. O que nos traz hoje aqui é, é falar um pouco de, de uma das formas de, de instalar o deck, porque o deck normalmente é, é instalado diretamente numa placa de botão mas por vezes eh, essas placas de botão estão imprimibilizadas e não se pode furar, e, e o deck tem que estar amarrado ao, ao pavimento, daí muitas vezes temos que fazer uma estrutura. E essa estrutura, no nosso caso, é feita sobre plots e uma estrutura de alumínio que vos vou mostrar. As plots é, é esta peça que dá para, dá para nivelar, portanto ela tem dá, oscila, tem variação, variação de de altura, vai desde os 2 cm até aos, quase aos 30 cm. Além da plote, há vários tamanhos de plote, depois também há a extensão que permite subir um pouco mais a plote No caso de coberturas de edifícios, onde haja uma pendente bastante acentuada, temos a, a chamada corretor de, corretor de pendente, como podem reparar, ela tem uma espessura deste lado, e deste lado é um bocadinho mais alta, permite ao pôr por baixo da plote permite nivelarmos, ajudar, se a, a pendente for bastante acentuada, permite que consigamos manter a plot o mais estável possível. Pronto, isto basicamente, isto é muito simples, muito simples de instalar. Nós pomos as pelotes no chão. O espaço entre plotes não pode ter mais do que 1,15m, entre plotes que é sensivelmente a largura que estas estão e depois vamos pôr um tubular de alumínio. O tubular de alumínio entra nestas, nestas ranhuras que aqui tem, nesta, nestes orifícios e fica estável. Podemos andar aqui em pé, não tem problema absolutamente nenhum. Portanto, 1,15m na, na largura, no comprimento, elas não podem ter mais do que 60 cm. Como eu expliquei há pouco, dá para nivelar um bocadinho, dá para levantar se for preciso ou para baixar, para mantermos o traço nivelado, apesar de, de, do piso estar com pendentes. Nós, obviamente, o interesse é ter o traço o mais nivelado possível. Okay? Depois utilizamos umas travessas de alumínio, Vamos aqui. Nós, para o sistema tradicional, que é aplicar diretamente ao pavimento, temos a travessa em PVC, só que a travessa em PVC aqui não consegue funcionar porque é PVC e o PVC não é estrutural. Portanto, ela ia fletir e não era confortável andar nesse, nesse terraço. Daí termos recorrido à travessa de alumínio funciona aqui agora aqui já é igual à instalação dos decks normais temos o clipe terminal este clipe terminal é o clipe que vai iniciar a instalação e depois irá terminar a instalação do deck pode ser posto à pressão como pode entrar lateralmente aqui na Ele tem uma forma de entrar Já está. Estes aqui já estão já estão postos. Aqui, a nível de, de espaço entre travessas, se é para um uso residencial, centro-acente não pode ter mais do que 40 se é para um uso comercial, centro-acente não pode ter mais do que 35 cm e isso é muito importante porque se alargarmos o espaço das travessas, o deck vai ter tendência a abaular. Até agora as plotes foram pousadas, o tubo de alumínio foi pousado em cima da plot e estas travessas têm que estar fixas ao pavimento. E a maneira de fixar isto ao pavimento é um parafuso a inox, 55 ,5, 25 autoperforante. Para fazermos isto, atravessa ao tubo de alumínio para, para não se mexerem, para ficarem consistentes. Pomos a primeira régua de deck, encaixa no clipe terminal e temos uma, uma, uma situação muito importante nos decks compósitos e as folgas. Uma delas é estar fixo à estrutura e não ter mais do que, do que os 35 ou os 40. E a outra situação é as folgas que nós temos de nos decks. O deck é feito de madeira e de PVC. Portanto, ele trabalha com a umidade. Ele, com a umidade dilata e que o calor vai retrair e as folgas são muito importantes. Esta é uma ferramenta que nós desenvolvemos. É a ferramenta CETUL. Tem as folgas, a folga aqui de 6 milímetros, que é a folga que nós vamos deixar desta régua para a outra régua que vem a seguir. Tem aqui a folga de 15mm, que é o que temos de deixar todos os elementos fixos, portanto, tudo o que seja paredes tem que ter 15mm de folga. Tem esta chave de fenda, mais à frente vou explicar para que é que serve. E dá para fazer o alinhamento das travessas. Ou seja, quando termina uma travessa e eu vou colocar outra para elas não ficarem desencontradas por causa dos clipes funcionarem como deve ser, dá para manter as travessas alinhadas. Este clipe é o clipe que nós vamos utilizar na instalação do deck todo, é o clipe intermédio e a maneira de ser instalado é colocar o clipe aqui na travessa e rodá-lo. Aqui novamente e aqui também. Com o maço de borracha, encaixamos o clipe. E, obviamente, isto tem que estar fixo à estrutura, o deck já não, já não levanta daqui. Mas, como eu falei há pouco, nós temos de deixar folgas. Folgas na parede de 15 mm e de, entre réguas de 6 milímetros. O, o nosso sistema permite que o deck flutue. Quer para a frente, quer para os lados. E eu, ele move-se, como podem reparar, ele move-se. E eu quero que o deck se mova, quero que quando venha a umidade o deck, o deck dilate e quando vier o calor ele naturalmente vai querer retrair. Só que, como deixei aqui 15 milímetros e aqui 6 milímetros, depois mais 6 milímetros, mais 6 e depois mais 15 para a parede, se eu não régua num ponto, as juntas que eu deixei alinhadas, passado um tempo, vão ficar todas alinhadas e o deck fica com um mau aspecto visual. Para isso, é uma das grandes vantagens do nosso sistema, eu vou pôr em cada régua C-Deck, cada régua C-Deck só vai levar um parafuso ao centro. É um parafuso inox, é um meio 25 e entra inclinado. A orientação do parafuso é entrar no clipe, não vai à travessa. E vai aqui à parte de baixo do deck. O que é que vai fazer com isso? Eu Neste ponto, o deck vai ficar preso ao clipe. Quando vier a umidade, ele vai dilatar metade para ali e metade para aquele lado. Quando vier o calor, ele vai retrair. Mas mantém as juntas que eu deixei no início, sempre o mais alinhadas possível. Portanto, em vez de estarmos a pôr parafuso nos clipes todos, um parafuso por régua. Está o parafuso colocado. Outra régua de deck com o auxílio do maço. Encaixei outra régua. Recorro novamente aos clipes intermédios. Masso de borracha. Perfuso ao centro, outra régua. Pronto, e punha novamente clipes e continuava a instalação. Em algum sítio onde eu queira pôr ou não queira ter acesso à parte de baixo do deck, pode cair alguma coisa, pode ter, posso ter uma caixa de visita, posso ter que fazer alguma intervenção na parte de baixo do deck. Nós temos um clipe Pro, que é um clipe que permite, pondo dos, de um lado e do outro da régua, permite que nós tenhamos acesso à parte de baixo do deck. Eu vou exemplificar aqui com um clipe, é muito simples, já está. Punho os clipes na régua toda. Levava também o parafuso ao centro, aqui o parafuso já não é inclinado, já entra à direito. E depois com a ferramenta A chave que eu vos tinha falado há pouco. Chego aqui e o clipe tranca, não deixa ter, ficar a régua trancada. Eu quero tirar a régua. Destranco a régua e tenho, destranco os clipes todos, levanto uma régua. Levantando uma régua, vou dar aqui um exemplo de como é que eu... Levantei este clipe, levantei aquele clipe e levanto as réguas. Se quiser levantar mais, tira o parafuso que está ao meio, tira estes clipes e continua a levantar as réguas. Okay? Eu vou aqui relembrar. Espaçamento entre plotes 1,15m como máximo. Leva o tubular 40 e 80 de alumínio. No comprimento, as plotes não podem ter mais do que 60 centro a centro. Leva as travessas de alumínio, tem que estar fixas, as travessas de alumínio tem que estar fixas ao tubo de alumínio. O resto fica só pousado e, e não, é preciso, não é preciso mais nada. Espero que tenham gostado desta demonstração. Obrigado, até uma próxima.